Ah, realmente Ô oh, mulher ocupada Fala que grande Bem-vinda Bem-vindos ao Fundo do Baú, eu já estou tendo o prazer de receber aqui em casa a Mariana Godoy, obrigada querida por ter vindo. Foi difícil, porque ela é muito compromissada, mas estou muito feliz de você ter vindo para a gente poder conhecer mais da sua história. Eu estou muito feliz também de estar aqui com todos vocês, com você, Lu, aqui na sua casa. Obrigada por me receber com tanto carinho. E eu queria dizer que as melhores coisas estão só na memória mesmo as que eu consigo guardar em casa eu trouxe aqui, mas eu tenho muita coisa com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, porque nós somos em quatro, então o álbum de fotografia virou... Que delícia! Fragmentos, né? Um pouco pra cada lado. Quatro com você? Quatro comigo. Quatro com você. Vamos saber mais da história da Mariana já, já, mas antes eu vou pedir aqui pra você se inscrever no canal, pra você curtir esse vídeo, espalhar ele por aí, compartilha pra todos os seus contatos, seus amigos, você também deixar o seu comentário e apertar o sininho da notificação você sabe que é importante sempre que a gente entrar ao vivo, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado imediatamente. Então, não deixa de fazer isso, tá legal? Vamos começar então? Vamos lá, Mariana. Gente, a Mariana vou já dar um. Isso. Ela chegou com uma sacola cheia de coisa. Enfim, o que coube no baú, a gente <risos> pôs aqui e vai começar a descobrir agora, Mariana. Você vê por onde você quer começar, tá? Pra ver se tem coisa eu lá. Eu acho embaixo, que eu vou começar com aquilo que. Não, vou começar com. No início da carreira, vai, Vamos. uma lembrancinha de trabalho de quando eu comecei, eu era tão menina trabalhando. E aí eu fui a primeira a fazer uma matéria com esses caras aqui, ó. Mas, mas... Os Mamonas Assassinas. E eles eram mais ou menos da minha idade. E eu fiz uma matéria quando eles ainda não tinham vendido 200 mil cópias. Eles estavam. Tipo, o primeiro sucesso estava bombando, mas. Tava bombando nas rádios, mas eles ainda não tinham aparecido na televisão. É, e eles fizeram muitas brincadeiras no dia da gravação e quando eles morreram, pouco tempo depois, até, acho que não deu um ano depois que eles morreram, é, eu, eu resolvi guardar, eu, eu guardo muito pouca coisa de trabalho mesmo, guardo, jornalista guarda crachá, né? Uhum. Eu, tenho, eu tenho todos os crachás de todas as coberturas que eu fiz, as credenciais, os né? as credenciais de carnaval, montão, uhum. é, de coberturas, de eventos esportivos, de Fórmula 1 Mas eu resolvi guardar esse aqui porque eu era tão novinha quando eu fiz a matéria com eles e eu era repórter do Jornal da Globo então Toda vez que vinha um artista pro, pro Brasil eu falava inglês, arriscava, arranhava um pouquinho de francês, italiano, uhum. assim, espanhol eu... Eles me mandavam Ai, fazer a delícia. cobertura. Quem mais entrevistou? Então, então eu fiz Michael Jackson, ah. fiz a Madonna, fiz o Robert Plant no Nossa. Brasil. Ficava no backstage do Morumbi pensando, beijo Robert Plant ou não? <risos> beijo ou não beijo? Não. Beijo Robert Plant no palco e acabo, sou demitida ou não? me deu a maior dúvida. Perdeu uhum. é, uma oportunidade. <risos> Mas não perdi o emprego. perdi emprego. Foram 20 e quantos anos de Globo? Na Globo? Ai, não lembro mais. 22, 23 é, anos. É, é. 20 de Globo, 3 de Globo News. Acho que foi por aí. E a maioria como, como apresentadora, na verdade, né? Sempre fazendo as duas coisas, claro. Lu, Eu nunca quis sair da rua. Uhum. Eu sempre fiz questão de ficar na rua porque eu sabia que... Que era um exercício legal e era o que eu gostava de fazer. Eu morria de inveja é, de ver a equipe chegar da rua é, e as pessoas com o pé, sujo de barro, sujo de lama, todo mundo cansado. Voltando cheio de história. E trazendo a história é. para contar. E eu só ia dizer, fulano foi ao local e fulano viu, e fulano. Eu é que queria fazer! Aham. Eu sofria. É. Eu sofria. Quando eu fui fazer a previsão do tempo. Eu tenho até um recorte de revista que a Sônia Abrão, eu substituí a Rosângela Santos A Sônia Abrão me deu nota 10 Na Como revista Amiga é, Olha. Na revista Amiga Aí eu fiquei toda felizinha, recortei a revista, guardei Aí eu pensei, ah meu Deus, agora vamos me botar a fazer isso, só isso sempre Você fica presa dentro do estúdio e não consegue fazer outras coisas Verdade. É. Além do meu filho a pessoa mais importante pra mim depois do Heitor é o Dal E esse foi o primeiro presente que ele me deu Foi quando a gente se conheceu Eu já não tenho mais o CD, eu não sei onde tá Deve estar. Tá. Era ele cantando? Tá. É, ah, canta, ah. Super bem, canta, ah. canta super bem, não canta mais Canta super bem Não canta mais porque... Eu não sei porque Tá trabalhando muito Porque que continua ele cantando super bem Ele tem um programa na Rede Vida, ele trabalha à noite, ele fica de madrugada, da meia-noite às duas, ao vivo, ah. na Rede Vida. Ah, é? que legal. E depois ele tem o Conta Comigo, que é uh, de manhã e de tarde, passa em dois horários também lá na Rede Vida. e fica um tempão no ar. Olha, eu acho que depois do Silvio Santos ele é a pessoa que mais fica no ar. Nossa, é bastante mesmo, um dia né? só, porque é. ele fica umas 5 horas. E assim, esse...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 eu tava tão emocionada que eu saí com o nariz vermelho em todas as eu fotos. Eu tô vendo daqui esse nariz vermelho. Não, nariz Nossa, vermelho. Eu sou sabe. alérgica, eu fico sempre com o nariz vermelho. Olha aqui, ah, Quando gente. eu choro, então vira um Rudolph, a rena do Papai Noel. Vira uma bola Olha. Vermelha. E eu com o nariz vermelho em todas as fotos. Se eu soubesse que tinha Facetune naquela época, <risos> eu já passava um bom Photoshop nessas fotos. Mas é um casamento muito especial mesmo, Muito né? especial. É. E o Dal passou na rua e viu uma árvorezinha com umas florzinhas assim brancas e ele arrancou, quebrou um galinho e falou, tá aqui seu buquê. Então foi a gente que fez o casamento, sabe? O casamento quem faz são os noivos. Olha que curiosa essa foto. Primeira comunhão? Primeira comunhão. Olha, tamanho dela. Olha. olha o tamanho dela e olha o tamanho do padre, era o padre que era baixinho demais ou você que era alta? Olha, o padre era baixinho, mas eu já tinha essa altura que eu tenho hoje, eu tinha 168 com 12 anos. Eu era pivô no basquete, no time de basquete da cidade é, e depois todas as outras meninas continuaram crescendo e eu continuei com essa altura, então de pivô eu fui pra ala. De ala, eu quase fui pra madura, mas não era tão boa, né? Parou para um banco. Aí você parou no 1,68. 1,68. Porque você mostrou umas fotos, posso mostrar agora aquela de pode. você, criança? Ah, é... eu, criança, eu parecia uma linguista, né? Ah, tá aí. Olha que enorme, gente. Olha, quatro anos. Eu quatro, a minha irmã três e meu, e meu irmão dois. A é escadinha. Olha a menina de 4 anos, vê se tem cabelos. Imagina, Gente. tem cada mais 7. Aqui é banco da casa do tio Arthur e da tia Lourdes lá em Amparo. O tio Arthur era dentista, Eu nunca sabia se eu ia pra casa dele fazer uma visita ou, ou pra... Ou pra ir pra cadeira de dentista. Olha, aqui com 9 anos, então é 9, 8 e 6. Você é a da turma. Né? Que legal, que grande, né? E aí depois você parou, né? Parei, parei é. de crescer. Que curioso. né? Mas joguei né? basquete um tempão conheci oh. a Paula, conheci a Branca que conhecia... era da região. Então, elas tinham ido jogar em Jundiaí. Quando eu cheguei, elas já tinham ido pra Unimap de Piracicaba. A Médica Paula a gente já entrevistou né? aqui. Eu o vi! O pessoal bem entrevista. Com o aro de basquete que ela usava, que era de, de um assento... Um assento Sanitário, gente. Muito boa Sensacional. Essa eu falei, quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Não, né? A bola é incrível. É, eu sou super é. fã até hoje. Ela é. Eu tive essa infância aqui, ó. 24 primos. Só do lado da família do meu pai, mais uns 12 do lado da família da minha mãe. Uma delícia de infância Gente, em amparo, 24 morando num sítio. É, e aí meu avô, eu não conheci meu avô porque ele morreu quando eu tinha um aninho de idade. Ele morreu com 55 anos, né? Pouquinho, ah, super sozinho. jovem. Mas meu avô fazia, fazia muitos filmes é, da família e eu mandei fazer. É, mandei passar para DVD os filmes que eu consegui recuperar é, Então a gente tem um registro bem bacana Eu até mandei uma vez uma cópia do Jaime Monjardim Por na novela Terra Nostra ah, que bacana. E aqui a minha tia Vera, que é prima do meu pai Tia, tia Vera, casada com o tio Walter Também falava das histórias da família Contava as histórias é, da fazenda, porque tanto meu pai quanto minha mãe são de amparo, as duas famílias. A minha mãe é da Fazenda do Barreiro, meu pai é da Fazenda São João. E era assim que as pessoas se conheciam. E, e você e... cresceu onde? Nossa, eu nasci em Itanhaém porque meu pai trabalhava na SESF e estava... Era gerente regional e ele cuidava da região do, do litoral sul, do Vale do Ribeira. Eu nasci em Itanhaém, minha irmã nasceu em Registro. É, mas a gente logo depois se mudou para Jundiaí, é, depois para Amparo, depois de volta para Jundiaí, onde eu fiquei até os 17 anos. Daí fui para São Paulo estudar e fiquei em São Paulo para fazer faculdade. É, pra Kasper, né? Fiz Casper, né? Casper Libra. Entrei na USP e não não tinha matur... tinha 17 anos, 16, 16 e... ia fazer Nossa. 17. Entrei direto do colegial. E tinha começado o primeiro ano cedo também. Entrei muito cedo na faculdade, tomei um susto, tomei um baque. Achei um horror a faculdade, fiquei morrendo de medo. Achei aquela gente muito estranha, todo mundo era maconheiro. Eu tinha medo! Medo! E ainda comemorar no um dia aí, eu falei assim, ah, deixa eu ver esse cruz, quem sabe eu moro aqui. Foi um choque, eu falei, nossa, não tô pronta pra crescer, né? Não quero nada disso, eu vou pro Casper Libro, fico ali na frente do prédio da Jovem Pan, no mesmo prédio que a TV Gazeta, Jornal Gazeta, não, não, quero, não quero fumar maconha, sabe? Não Quer quero namorar, dá. não quero nada disso. Eu odiei a USP, odiei coisa. duas horas que eu passei lá dentro, imagino? Será que é a última? Ah, não, deixa eu pegar para eu mais coisa do que devia. Só pra gente falar. Peraí, esse aqui, então esse lá. aqui eu quero, ela já me contou antes, eu quero só então fazer o registro. Hum. Isso aqui, quem imagina o que é? Olha, em algum lugar do passado. Escola preparatória é. de piano. Gracinha. Não dá pra trazer o piano, mas assim, é, o piano é tão importante pra mim porque eu queria ter feito piano quando era bem pequena. Não dava pra fazer piano quando era pequena, não tinha piano em casa. Eu tinha uma vizinha, a Rosana Torelli, que tinha piano, ela me ensinava um pouquinho, mas quando eu fiz 23 ou 24, eu já estava na Globo, eu comecei a fazer a... o conservatório. Ah, imagina, isso aí é né, daquelas que você usou. É. Eu comecei a fazer o conservatório, fiz alguns danos e o suficiente para aprender a tocar as músicas que eu gosto. Hum, que então legal. foi tão gostoso. E mas eu aí, eu batidura, pôr... tal. Eu só sei tocar se tiver partitura. Se não tiver partitura, eu não sei tocar. Se sei tocar olhando assim pra partitura. Mas você toca ainda toca? Muito pouco. A minha professora dizia, se você parar de tocar um dia, ninguém vai perceber. Se você parar de tocar dois dias, você vai perceber. Se você parar de tocar três, seu professor vai perceber. Se você parar de tocar uma semana, todo mundo vai saber. Porque exige é, gente, prática, exige prática, exige prática, exige prática. Exige prática. <risos> Temos isso aqui. Isso aí é agendinha, né? Agendinha com coisinha. Ela é como eu mostrei num baú da Lu. Vou deixar aqui pra vocês verem também as minhas agendas de 15 anos, 14 anos. Tem lá o meu primeiro beijo. Tudo anotado, registrado. Ai, meu Deus, que aí deve ter o um nome. O um nome também dos meninos. Fulano. Eu, olha, adoro. Então, olha um o de coisa. Olha, né? Vamos ver o que é. Eu não tenho a menor Nossa, ideia disso. Você de conta. Isso aqui. De onde É um era? depósito do Banespa. Nossa, gente, que nem existe. Mas olha uma passagem, olha aqui. Passagem da VASP. da VASP, que não existe mais. Era uma ponte aérea, certamente. Que né? bacana. Um bilhetinho. Ah. Hum. Vida, vida, linda vida. Se eu, fosse, se eu me dissesse atrevida, isso seria uma rima, não uma confissão. Eu plagiando Drummond. Ó! Oh. <risos> Olha, que ótimo. Ah, Meu Deus, que Olha engraçado. isso aqui, é assistência médico-veterinária. Algum pastor, pastor alemão. Um pastor alemão ficou comigo dos 17 até os meus 34. Meu filho conheceu esse pastor alemão, Chamava Kita. Ai, que pena. E ó, Aqui um dinheirinho da época. Dinheiro. Gente, será que eu perdi dinheiro? Porque eu não sei quanto isso aqui poderia valer hoje, vale. né? 500 é. cruzados reais. Eu achei uns dinheirinhos. Deve ser o quê é hoje? Um cincão? E pior que não uma moeda, eu acho que tem que valor assim, histórico, né? porque tem muito ainda, né? tem muito circulando tá? Mas ele é tinha essa Entendi. maneira de escrever. Deixa, deixa eu ver o que tem aqui. Era meio diário, meio, meio agenda. Olha, é, adesivos do São Paulo Futebol. São aqui. Paulina? Sim, quando, ah. eu ia fazer, quando eu ia fazer as coberturas, eu vou até botar os óculos aqui. Um vale-refeição. Um vale-refeição do San Rafael onde eu fui fazer o primeiro torneio de tênis. Olha só. Olha, eu não sabia as regras do tênis direito, então eu escrevi aqui, ó. Tie break, 12 bolas, dois sacos seguidos cada um, cada bola vale o ponto, o primeiro que fizer sete ganha. Olha aqui, golpes, <risos> quem saca tem o serviço ou o saque. Terceiro game, Jairon Sims, lembra? Olha, é isso mesmo. Geralmente quem saca ganha o game, primeira bola é dele. Então disse que ele confirmou o serviço ao saque. Ó. Oh, e eu ia fazer a né, a gente? Fica que estudando as regras. É, uai, Tem que saber o que tá rolando. Olha, que engraçado. Ai, não Essa vou... é de que ano, afinal de contas? Essa é de 1991. Ah, 91. Tinha as coisas de futebol. Tá. Ó, matéria do SBT. Reunião com o James Rubio na Manchete. Osmar e Luciano, que era o Luciano Calegari no SBT. Ai. Reunião. Eu tava indo pra lá. Serginho Groisman, com o pessoal do vôlei e Pepeu Gomes. De trabalho eu guardo essas coisas de crachá de, de, de, de como você fala? Ah, credencial. Credencial é melhor. Credencial imagina de entrevista com o presidente. Sim. Eu só entrevistei um presidente quando eu fui trabalhar na Rede TV. Então essa oportunidade que a Rede TV me deu aos 45 segundos de dar o né? programa, meu é. programa, meu nome. Lá no estúdio, no cenário, eu tenho uma tábua, um pedaço da madeira que foi construído, o, o, o cenário. Original. E aí eu pedi para todos os que trabalharam na construção assinarem essa tábua e ela que fica bacana. lá no lugar de honra. Então, essa tábua é muito especial, assinada por todos eles, todos os pintores, os serralheiros, os marceneiros, Todo mundo, o Iluminador, a Astete Estúdio, todo mundo que bacana. assinou. Bela recordação. E eu guardei isso daqui, que foi a primeira fichinha do meu programa, que tem o meu... É tão... Nossa, Ai, imagina, tão especialíssimo. O programa. É. E esse ano, além de... de da... Esse ano o programa fez dois anos. E aí, além dessa, a gente fez essa outra fichinha, que é da série dos presidenciáveis, que a gente está fazendo agora. Hum. E esse, isso eu vou guardar. Isso eu vou guardar, é aquele negócio que a gente coloca. Com certeza, né? Que a gente sabe? chama. É. É. A ficha, coloca você vê ficha. como é que é, gente, olha. com O apresentador tá lá, todo bonitinho, não sei o quê. Aí é isso aqui, ó. É, pra, você não, ficar, vira. pra não ficar mostrando o papelzinho do Faustão, né? O tá papelzinho Bilhetinho. do Faustão. É. Então você tem aqui atrás as, as, algumas informações sobre o entrevistado, algumas perguntas que você queira fazer pra você não esquecer se anota ali. Né? Informações chave que são importantes pra você lembrar. Porque no meio ali do calor, às vezes, a gente, né? Essas duas eu, vou, eu vou guardar muito pra bacana. sempre, assim, sabe? Porque não toma muito espaço também. Mariana, e foi um sucesso, né? Não foi. Está sendo um sucesso, mas eu digo, foi uma mudança Ai, que muita gente imagina. Vinte e tantos anos de Globo, né? Saiu da emissora e de repente foi pra Rede TV teve o seu próprio programa e é um programa que repercute no país inteiro, que reverbera no país inteiro, e que é coisa bom, boa, né? É. Eu acho que é, eu tenho sempre que agradecer o Franz Vassé, que é o amigo, o Marcelo, a RedeTV, me deu esse espaço e deu assim, perguntou o que você precisa, o que você quer. Foi tão bacana. A minha equipe que é linda. Ninguém faz um programa sozinho? É. Né? A minha equipe é incrível. É. Isso incrível, faz toda a diferença no resultado final. <música> Esse aqui é o Boneco, que é uma prova, é como vai ficar, do meu livro Em Busca de Aparecida. O seu primeiro livro, né? Especialíssimo. Primeiro acho que vai ser o único por um bom tempo. <risos> Não se sabe, isso o tempo dirá. Olha, e o livro ele é exatamente isso, gente: é um diário, é um diário de viagem, de relato de encontro com as pessoas, de bate-papo, de conversa. Em torno é... da, da, dessa história da Nossa Senhora Aparecida? É. Por que ela é a padroeira do Brasil? Por que ela é a mãe dos pobres? Por que eles chamam de Pretinha? Porque ela é tão de querida. Santinha, tão amada. De Santinha, de Graça. Né? É, é uma força De Cidinha. Pra... Olha. É tão fofo. Então, essa relação que eu encontrei das pessoas, dos devotos mesmo, de Nossa Senhora Aparecida. É, com a mãe do Brasil, isso sim aumentou a minha fé. O relato deles né, aumentou a minha fé. Ah, e aí esse livro aqui eu trouxe para você. Ai, muito obrigada. Esse do aparece, sabe, Já? É, esse, já aqui o final, é é. Final, esse aqui é a impressão final o Douradinho. Gente, esse aqui é aquele que só o autor tem. É. é. Maravilhoso, o prefácio do Padre Marcelo Rossi. Muito obrigada. Querido Padre Marcelo, é, né? muito generoso. Vou matar quem tá fazendo essa obra, apesar de estar tá falando Nossa Senhora, pelo amor de Deus, dá um jeito aí, Nossa Senhora, chega é, dessa eu baixezão. Eu legal isso, assim, som ambiente. É, pa, pa, pa. YouTube, YouTube. Parece, sabe o quê? É Friends, o, o, vizinho que de, fica? De o vizinho de baixo. Deixa eu dar isso aqui, depois eu quero, então a sua dedicatória, e querida, eu te Vê agradecer demais. Vê se eu te a dedicatória no livro certo e não no boneco, que eu quero guardar. Não, separado, Alain. Muito obrigada, obrigada. Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. Muito adorei conhecer sua história. Café, fé, um monte de queijo. Quanta coisa bacana, gente. Hum. Hum. Hum. Obrigada, viu, querida? Obrigada. Se por rolasse o na boca agora, ia ser massa. Uh! Uh! mais aprender, Mariana. um no Gente, adorei, obrigada demais mesmo. Foi um interessante, Foi a gente poderia ficar aqui, ó, ó, muito mais tempo, porque é uma delícia. Agora a gente vai ali pra quem tá acompanhando Acompanhando ao vivo o fundo do baú, que agora você também pode acompanhar ao vivo. Não se sabe a hora, não se sabe o dia, então é bom ficar ligado e apertar a notificação. Um beijo pra vocês, tudo de bom e até o próximo fundo do baú. Mariana, como se trata de um programa de recordações, Ei, eu vou deixar uma com legal. você. Ó, vamos tirar aqui uma foto. A boa e velha e Polaroid. E a boa e velha Pô. <risos> Espero que você guarde entre claro, as suas decorações. Amo Polaroid, adoro. Ah, é divertido, né? Eu assoprava pra ver se ia mais rápido, abanava. É, mas é, a gente sempre faz assim, né? Mas já já vai ficar pronta. Eu ah, te agradecer. Mais uma vez, querida. Obrigada, pelo carinho, Alu. por ter mostrado tanta coisa importante que eu que pra agradeço E agradeço a todos vocês que participaram. Obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de fazer inscrição no canal e de curtir. Isso! Ei, valeu!